resolve tudo, né, na vida. Que o homem é um bicho do mato, né, e aí o que, que o homem faz? Ele é um bicho do mato, então o bicho do mato tem que estar onde? No mato, perto das plantas, né, tem que estar próximo da energia das plantas. Aí o homem pega e constrói grandes cidades sem planta, sem ervas sem natureza, com linhas cinzas, linhas retas, que torna o ser humano mais agressivo. Então, toda linha que é curva ou circular, ela torna a gente mais tranquilo, mais ameno, mais equilibrado. Por quê? Porque os nossos chakras são circulares. E aí, eu, eu fico pensando assim, gente, por quê? Por que, que as pessoas não se dão conta disso? Como que elas não sabem disso? Se isso é lógico, Leonardo da Vinci já falava nisso, né? Então, não é por falta de conhecimento, são séculos e séculos que a gente sabe disso. Os nossos olhos são circulares, nossos chakras são circulares. As, os redemoinhos da natureza são circulares, aí os planetas são circulares, a Terra é circular. Tudo é círculo, o miolo de uma planta é circular, então o círculo é como se ele fosse um algoritmo da natureza. Entende? Ele está em tudo. Tudo. Tudo é circular. Tu olha para a barriga de uma grávida, é quadrada? É. Né? Então, a própria energia da vida é circular. Daí o homem vai construir um prédio, ele faz quadrado. Vai fazer uma rua, ele faz quadrado. E aí pinta de cinza, que é uma cor que não tem no arco-íris. Sendo que o arco-íris é o próprio reflexo dos nossos chakras e nos energiza. Entende? Entende?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 quanto uma criança de um ano que está num bercinho, um bercinho, quadradinho, querer controlar seus pais ou o ambiente externo. Entende? Então o ser humano ainda é muito infantil nessa questão da natureza, de ver a natureza como competitiva, ou, ou como uma inimiga, ou como ten tentar controlá-la, ela é a, a dona suprema deste planeta. né? A própria natureza ela tem suas leis, ela tem suas leis naturais, então não adianta a gente querer dar uma de rebelde, de birrento, tentar controlar, tentar uh, impedir alguma coisa, porque quando ela vem daí, ela vem com tudo, né? É deslizamento, é enchente. Então eu só tô querendo mostrar é, que a gente se pôr como um ser humilde diante da natureza e aceitar que ela sabe mais, aceitar que ela tem tudo, aceitar que a cura tá nela... Aceitar ela na nossa vida é muito melhor do que brigar com ela ou tentar controlar, que é o que o ser humano está tentando fazer há milhares de anos. Então, claro, a gente pode construir uma casa para se proteger do frio, para se proteger da chuva, ok? Mas tenta fazer isso sem agredir tanto a natureza, entende? Não vai contra ela, tenta construir em harmonia com ela. Eu nunca vi dois pés de araucária discutindo. Eu nunca vi dois pés de eucalipto brigando, um assim colocando o dedo né, na cara do outro. Por quê? Porque às vezes um galho do eucalipto entra dentro da outra árvore. E o galho desce e invade a outra. E eles vivem em harmonia, eles crescem juntos ali. Porque é o espaço que eles têm para crescer. Então eles vão dar um jeito de conviver em harmonia. Então a natureza ensina tanta coisa, ela mostra tanta coisa para gente. O tempo todo, mas às vezes a gente não presta atenção nisso, tá? E, e todo mundo que tá aí, eu não tô brigando com ninguém, é o meu jeito de falar, porque para mim é muito óbvio. Mas até meus 25 anos, por aí, isso não era óbvio. Eu achava que a natureza era alguma coisa que podia ser explorada pro nosso benefício. E depois que eu conheci a fitoenergética, eu... Meu Deus do céu! Uou! A gente pode viver em paz, em harmonia com ela, e ela ainda vai nos ajudar. Então a natureza mostra pra gente também... O princípio de Ahimsa, né? Que foi tão defendido por Gandhi e que é um dos niyamas do yoga. O Ahimsa é a não-violência. E o que, que é não-violência? Aceita pelo amor. Porque senão vai ser dor. Então, tipo, não tenta controlar a natureza. Tenta viver bem com ela, em harmonia com ela, em comunhão com ela, porque senão você vai sofrer. Ela é mais forte do que você. Então, já que não pode vencê-la se junte a ela. Ela ensina tudo isso. Só que, ah, na vida doida, das grandes cidades e tal, a gente acaba não entrando nisso. Então, a nossa saúde está totalmente vinculada a isso. A aceitar a natureza como uma mãe amorosa na, sua, na nossa vida e não como uma rival. Ok? Então, toda doença, ela traz uma mensagem. Uma mensagem dizendo que a gente não está fazendo a coisa certa. Pelo menos assim, ó, que a gente não está fazendo o melhor para a nossa saúde, para o nosso crescimento, para o nosso autoconhecimento. Então, sempre que você vê a doença como uma mensagem, você se cura. Porque você entende né, que o corpo está querendo te dizer que alguma coisa não está boa. Não adianta você querer negar o corpo, ele fala, ele explica, ele mostra, ele sinaliza que alguma coisa está errada. E essa maneira é mandando uma mensagem que se chama doença, ok? Então, as pessoas normalmente só se dão conta disso, gente, quando a coisa já tá feia, quando dói, né? Dificilmente alguém se dá conta antes da doença se manifestar, uh, dificilmente alguém fala, nossa, eu tenho que parar de sentir raiva, porque essa raiva pode fazer eu ter uma gastrite. Não, as pessoas não estão nem aí, ai, que vem a gastrite, Entende? Ah, não tô nem aí, não tenho tempo para isso, agora eu tenho que focar em tal coisa, eu tenho que prestar atenção em outra coisa. Ah, eu me viro, se vier, eu me viro. Né? Então, a gente, não, a gente realmente não precisa da doença se a gente já tem consciência de quem a gente é, se a gente já tem autoconhecimento, a gente não precisa dela para aprender, ok? Então, é, você não precisa ter a doença instalada no seu corpo. Se você não tem doença nenhuma e você tá com a saúde boa, até quero saber, quem é que tá com a saúde boa aí? Nota 10. Escreve aqui, quem tem esse privilégio de ter uma saúde boa, coloca aí, saúde, nota 10. Hum, quem tem a saúde boa, tá no caminho certo, é só manter, é só continuar, é só fazer o que você já tem feito. Entende? Mas se você tá num caminho errado da sua missão, se você tá fora do seu propósito, se você... Uh, anda enviando energia negativa para as pessoas, sentindo raiva, estresse, é provável que daqui a um tempo você vai ficar doente, ok?